E aí Clan, Sheldon aqui de novo. Hoje a gente tá vindo com Konai. É Troidvania novíssimo aí para computador e Nintendo Switch. A gente vai avaliar um pouquinho o jogo e fazer uma série, porque a gente estava ansioso para jogar ele já tem alguns meses. E vamos lá, Tá em inglês. Infelizmente ainda não tem português. Mas eu acho que mais pra frente deve sair uma tradução. Oi, yeah. Diálogos. Nós estamos sempre buscando o sucesso, é isso? Tentando fazer o mundo um lugar melhor. Eu não sei se eu vou dar conta de trazer tudo, viu? Querendo criar um melhor, um futuro melhor? Um futuro vivível? Nossa, credo! Tanto que nos cansa. Olha, pode ser um livre, hein? para entender, uma vez que a gente consegue aperfeiçoar. Nós nos perdemos nisso, nisso, Interessante a historinha. Olha lá. O que? Não tem volta, não tem volta. Bem legal, hein? Mas, sempre, Mas há sempre esperança. Esperança que algo ou algo, lá, nos algo, algo nos aí fora, fora no salve da tirania. Tá ótimo. Muito bem. Você já vendo que os gráficos são interessantes né? as cores, né? Os robôzinhos aí. Sem tempo aperteiro Liga aquele terminal e... e Faça funcionar Estou nele então, Cabeça de monitor e Pode estar operacional comandante Parece que é o que a gente estava procurando Ó oh. Nosso trabalho duro finalmente pagou Vamos abrir esse. tipo <risos> Eita Intrusos detectados, removendo a treta. Não, tô... Nossa, matou o robô. Vixe. Hum. Venha me pegar, seu pedaço de lixo. Sucata. Aquele ali deve ser gente, né? Uou. Oh. Tá o nosso robôzinho. Um cabeça de tal. Ele é super simpático. Estátua. Tanque 4, errou 404. Ai, que legal o menu. Parece a carinha dele depois do menu. Muito bem. Vamos ver a movimentação. É interessante. É um Metroidvania, então a gente não tem nem ataque. Ai, que legal, tem uma capa. Muito bom, até, até agora estou gostando, estou gostando muito A gente está entrando na parte de tutorial né? Graças a Deus você ainda está ativo Ainda foi ativado É tarde para mim, mas você precisa sair daqui Rápido Olhe para baixo e encontra saída tá, Muito bem Aqui Está bloqueado Tem tipo uma aura que está tudo bloqueado na Metroidvania, meus amigos, Metroidvania. A gente tem que se completar e explorar bem o ambiente. Uh, olha só que bela que é uma arma! Uma katana vermelha brilhante presa ao robô destruído. De Beleza. De alguma forma a Katana é dragada pela sua pequena alma de robô. Katana. Olha que legal. <risos> a cara dele muda quando ele, ele fica sério. <risos> ele fica mais sério se você teimar. Que legal, hein? Bem bonitinho. Muito bem. Agora a gente consegue quebrar coisas. Fala com o menininho Essa espada que você carrega É a lâmina feita de uma, um metal Que drena energia Você pode usá-la para drenar a energia dos seus inimigos Se eu tivesse uma não, eu, não, eu não vou Atacar o menininho né? A música é legal também Muito bem, a primeira área é Cheia de inimigos não parecem ser MUITO agressivos Primeiro atingement. Ah, Tem que coletar o bagulho não, Ele não suga automaticamente Com certeza a gente vai voltar aqui Todo lixo eu vou bater... Oh! Primeira área Robin? Ei! b 22 é você? K-22, encontre o campo de resistência, eles te ajudarão Eu estou morrendo... Oh, meu nossa, coitado! <risos> Enquanto inimigos não muito pesados, não é mesmo? Que bonitinho de né? agachado Com carinho. carinho oh, Esse robô parece, parece que não faz nada Que que é isso? É, salve carregado, isso aqui lembra um pouco o Mega Man, hein? Esse... Uh, a gente caiu ali eu não posso mais me mexer, mas a resistência continua. A resistência, a resistência. Aqui começa. Ah não, achei que ia ficar confuso já, mas não ficou. Uh, o tomamos dano. Oh, ele bate para baixo e... E kick, hein? Hum, sucesso, hein? Os inimigos já estão nessa pegada? O que, que é isso? O boneco se movimenta bem. Eu curti a movimentação. Os comandos respondem bem. A música é boa. Tem, tipo, uma... oh, olha só, encontramos nossa primeira passagem secreta. O que, que é isso? <risos> cara do <mural. risos> Ah! Fragmentos de vida! Muito bom! Ah não! Será que eles querem me atacar? Não, não, não. São só bichinhos. É, bem-vindo ao meu pequeno santuário de esgoto. Fique o quanto quiser. É um robô morador de rua, morador de esgoto. Será que esses, essas moedinhas que a gente pega são créditos? Hum! Corre, corre! Ah, deu um dibre. Olha, como eu já gostei demais desse jogo, eu acho que a gente perdeu a oportunidade aqui. Vamos sair e voltar. Os inimigos não, não dão respaldo Foi ó! Dá pra quicar na cabeça dos bichos. Vamos entrar agora. Tá tendo música, isso é um mau sinal Fábrica assombrada Eles mandaram outro depois de todos esses anos, eu espero que dure mais que os outros Nossa, até que a gente está traduzindo rapidamente hoje Por que você veio? Esse lugar é um puro mal, deixa em qualquer pote Quero um desafio, quero um lugar que seja puro mal mesmo. Sempre relando nas paredes em busca de segredos. O que você está fazendo aqui? A porta fechou atrás de você. Eu vou falar que eles dão, fazem alguns experimentos, tiramos depois dessa porta. Talvez seja. Fala! rende, isso é útil né Ixi. TBI, mo modelo detectado t -Y, checando compatibilidade, todos os cheques passados, abrindo a porta para o KUNAI Ah, um uma arma afiada, é, anexada a uma corda suspensa no meio do ar isso, você pegou o KUNAI Use o kunai, olha só que legal! <risos> não, pera. <risos> então a gente já tem. Opa, tem áreas que não. O kunai não atravessa. Acho eu estava tão alegre. Ah, olha só que interessante. Não tem como atirar o kunai pro lado. O contrário. Então a gente vai encontrar outro Kunai, exatamente isso que imaginei. O segundo Kunai, que conveniente. Ó, oh. agora a gente está o bichão mesmo. uma olhada no computador, acessando o Dr. Lemon, log de agosto de 3.029, os testes de manobra do. Oh. Mas é muita coisa Mas o, os robôs funcionaram melhor o então, do que os humanos Mais ou menos isso que estava escrito Testaram em humanos e em robôs Vamos falar com esse aqui Será que agora a gente conta? Não Ó oh. Mobilidade vai ser um desafio, lidar de com esses bagulhinhos oh. está quase manjando agora a gente pode fazer isso aqui ó, oh. oh. Eu juro que eu quero um ímã. Mas a gente deve encontrar mais pra frente, né? Parece que esse jogo tem por volta de 10 horas de gameplay, né? Com certeza, se pouco explorado, né? Vamos carinha. Vai dominando Save, né? O que é bom Salve recarregado, vamos dar uma olhada no menu Mapa? Ainda não tem mapa, que triste Vamos lá Eu gostei muito da movimentação Vamos dar uma olhadinha aqui Chefe, mas já Parece uma pilha de, sei lá, lixo, começa a se mexer Opa, que legal Você veio me encarar? Opa, pulei um diabo. Eu espero que você tenha melhorado desde a última vez, não foi muito divertido O coletor de lixo Mesmo nome aí uh! a gente Já tomou Bem. Acertamos ele uma vez, muito bom. Muito ruim. Nossa, <risos> reflexo nosso negativo, né? Será que eu consigo? Ó? A gente está apanhando bastante, mas é a nossa primeira, primeira vez que a gente enfrenta o menininho né? Não tá bom não, viu? Não deu certo o que eu queria fazer Vem! É. <risos> Não, calma, calma, tá brincando. Parece que aumentaram o número de inimigos. Tup the trash out! Beleza! Levantamos o primeiro chefe do jogo. Depois pegaram dois cunais e abriu a porta. Vamos agora pra cá, a gente não explorou esse lado. e tá trancado. Oh, triste. Salvaram, claro, né? Nosso desempenho no chefe foi lamentável. A cara do bicho está voltando aí. Eu ainda tenho vontade de voltar aqui nessa área. Encontramos os Conais Vamos ver se a gente consegue reabrir depois do chefe. Não. É ninja mesmo, é um tablet ninja, robô, tablet robô ninja. Sabia que essa área ia dar ruim, não sabia. Agora ó, que beleza! Os caras vão começar, eu nunca vi ninguém. Saindo dessa fábrica antes, como você conseguiu isso? Esses são os Kunais? Muitos da resistência morreram tentando conseguir, você sabe? Você deve ir para floresta quântica E ele mais profundo que ver. beleza, eu vou para floresta quântica então Mas antes de ir para floresta quântica Que moosa cara, só tem que ser assim não eu queria vir aqui, aqui mesmo. Achei que eu ter uma passagem, não tem. Para a floresta quântica. Eu não sei quanto tempo estamos jogando. Não é, nunca é bom alguém para ir cumprir aquelas Eu Quero quebrar os rochedos. Eu queria pelo menos o que deu com fazer esses créditos que a gente ganhou antes de terminar a gameplay de hoje? Eu tenho um cara parecido com a gente de cá. Eu sou o um observador. Eu estou te observando, pequenino. Seu eu vejo potencial em você. Muito bem, né? Bem, seu muito bem, obrigado. O quê? Ele não morreu com três pancadas? <risos> A cara dele deslizando é muito boa. Nossa, foram os pegos na explosão ainda, hein? Muito bom, muito bom, a música mudou, uiha, oh yeah, achamos a mesma passagem secreta é assim que eu gosto, cheio de créditos que eu não sei pra ver certo Nossa. Esse bicho é sinistrado, muito sinistro, muito sinistro Não sei nem o que eu ia falar, se... que palavra que eu usaria... Nossa. Não estava uma palavra, mas tá bom, vamos lá. Opa! Ah, finalmente! Ah, me desculpe, meu nome é Eor. Resistência me colocou uh, no cargo de configurar a internet, nossa, que dificuldade. Porque eu sou o único que estudou ciência da computação. Bom, sempre que você encontrar o um roteador, você pode entrar na loja que pode acessar do menu. Você pode usar TabStore comprar upgrades, e, é claro, o. o password está nas, está nas costas do roteador. Vamos lá! A gente tem 161 créditos, né? um, um coraçãozinho só. Olha aqui, uns upgrades de katana. <risos> Coin magnet, isso que a gente quer. Upgrades de Kunai. Ah, aí tem outros upgrades. Lança foguete aqui que é isso? Aí sim, hein? não posso conectar. Você tem que estar perto do roteador, apesar do sinal ali tá, tá fraco, deveria funcionar, né? Deixa eu Floresta Quântica Mas o seguinte, vamos salvar E a gente vai encerrar por aqui o gameplay de hoje Foi muito legal com o Cunai, viu? confesso que eu gostei Bem bonitinho, música interessante, desafio por enquanto foi muito desafiador, mas eu acredito que mais para frente vai ser o chefe. Foi definitivamente complicado. Esse jogo, por enquanto, não está disponível para Xbox nem para PlayStation, mas por conta desses consoles, pronto, tá lançando aí uma plataforma nova. E pelo que eu li no Discord, está sendo estudado hein, se isso vai acontecer ou não. É muito, muito cedo para falar alguma coisa a respeito, mas por enquanto não tem versão para Xbox nem para PlayStation. Bom, vocês gostaram de Kunai? Gostaram da nossa gameplay? Eu vi, eu vi com bons olhos esse jogo. Deixa seu like, se inscreva no canal, adora ainda nossos vídeos, a gente joga Metroidvania, joga indie. A gente gostaria de agradecer a produtora aí do Kunai, que é a... Queria agradecer, agradecer a Turtle Blaze e a Arcade Crew por terem cedido aí uma cópia do jogo. Muito obrigado, né? A gente é um...